Thank you.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 Eu sou um gajo de ondas, a malta sabe que eu sou um gajo de ondas e adoro os FKs mas esta caixinha é é, é meu amigo a, é gente, já, a gente gosta muito de manuais mas depois de andar num desses assim, é, é já parece que voltar para o manual assim, e yeah, é andar yeah. para trás Exatamente, né? exatamente Só anda assim. Moda Rua Cé. Ligaste o modo da Rua Cé. Modo Modo Bem, está feito. Bem, gás! <laughs>